Gente, hoje a gente trouxe vocês num parque secreto aqui de Dambi Ele fica perto do centro Mas eu não sei porque, quase ninguém vem nele Quando você vê aqui em Dublin, tem um lugar muito famoso entre os brasileiros, que é a Diceys. Aquele lugar ali, ó, que é uma. Pesquisa aí que você vai descobrir o que é. Em frente a Dyson tem um corredor e uma portinha. E é lá que é a entrada desse parque que eu tô falando pra vocês. Esse aqui é o parque E pelo que eu sei, é um dos poucos parques se não o único que tem essa queda d'água Que parece uma cachoeirazinha fake dentro Tem outras duas pontes ali pra frente E no verão, isso aqui fica assim, ó Essa parte verde, gramada, que vocês estão vendo Não dá pra sentar no chão de tanta gente que fica aqui Agora a gente tá no outono, só um pouco mais frio Então você vê que o parque fica mais vazio Mas não deixa de ser lindo para fazer uma caminhada, tirar fotos. Uma, uma coisa muito importante que vocês têm que saber sobre os parques aqui da Irlanda é que eles têm horário para fechar os portões. Esse aqui mesmo, durante a semana, ele, fica, ele fecha 5 horas da tarde. E se você vir depois desse horário, os portões são fechados e não entra no parque. E se você estiver dentro do parque, a hora que der o horário de fechar, tem os guardinhas andando pelo parque, tocando um sininho ou às vezes só gritando, pedindo para todo mundo ir embora que ele vai trancar o parque. Agora nós estamos indo no labirinto. Nota do aprendiz a cameraman: tem o um jeitinho brasileiro para fazer isso. Não vale, não vale. Não disse é a passear, tá bom? Jeitinho brasileiro não é para passear, não existe isso. Nós somos honestos. E <risos> se é o okay. que? Ah, esse aqui é um relógio de antigamente. Que eles marcavam a hora pelo sol. Só que aqui na Irlanda não tem sol agora, por exemplo. Tá, mas Vê se, vê se acha sombra aqui. Né? Eu no caso ficaria perdida para sempre também. Sem falar a fórmula, né? para fazer o cálculo. Não, nada disso aí, né, esse foi o Parque Secreto de Dublin que eu queria mostrar pra vocês Ele é um parque menor mesmo Ele fica bem perto do centro da cidade, cercado de prédios E uma coisa legal sobre o parque é que eles fazem festivais de música, shows e outras atrações aqui Então fecha seu parque inteiro, só entra com ingresso e usa toda essa área para o festival Eu tive um problema técnico com a câmera O chip de memória quebrou e eu tive que comprar outro E aí comprei errado, tive que testar E por isso eu fiquei três dias atrasada no desafio Mas agora é que eu resolvi esse problema Tá fazendo uma reforma no apartamento do lado, lá de casa Mas não se preocupem que eu estou voltando para o desafio Vou postar mais ou menos uns dois vídeos por dia para poder compensar o atraso e voltar ao equilíbrio muito obrigada pela espera, muito obrigada pelo apoio, deixa seu like, curte, compartilhe com seus amigos e até amanhã no próximo vídeo. Tchau! Se sentindo a Descobri o Brasil. De novo.